Justamente sobre isto eu quero falar esta noite, se Deus permitir, porque eu olho muito a repente. E a gente vai entrar um pouquinho lá nas terras de Canaã. E vamos terminar com o semeador desta noite. Quando eu entro pela parte noroeste das terras de Canaã, eu estou entrando. Pelas montanhas as montanhas do Zé e me encanta as montanhas do Zé porque nas montanhas do Zé é um dos maiores. Elas estão passando na minha frente, elas estão correndo a 80 quilômetros por hora. Eu estou vendo nas montanhas do Zé Boão as cabras montesas. Estou vendo sobre as montanhas de Brumão, uma relva. Esta relva tem lá. Existe no sul da Índia. Existe também no norte do Poete Estas mesmas relvas das montanhas do foram elas que sustentaram o Jorge. durante 22 anos o Jó ficou sem pele depois de abandonado por sua esposa e todos os seus filhos foram mortos Jó ficou sem gado, Jó ficou sem ovelhas. Jó só não perdeu a terra a terra continuou uma terra sem administração Aonde as ervas da Minha Tomou o culto de tudo da terra Só resta para Jó Agora uma praça pública Com o nome de Are, Ou os E era justamente onde Jó ficava nesta praça E chovia A cada dois dias Disse a chuva sobre esta praça Jó está debaixo de um coletor e nessa Sem se Do carne viva As Pombas do mato Que comiam uma, a relva O macrame E viu fazer suas necessidades Fisiológicas no corrento da praça Jó, sem saber de nada Como eu não sei, você também não sabe Se você sabe alguma coisa, me diga eu quero aprender. Porque tudo que eu sei é porque Deus me diz, Deus me fala, Deus me mostra, Deus me revela. Agora, se você não está, já sabe, me diga. Porque amanhã eu não sei. Se alguém já sabe o que é amanhã, me procure. Eu quero saber. Porque eu sei hoje. Mas amanhã pertence ao meu Deus. Jó se saber, da água. E dessa água. Jó bebia depois das necessidades fisiológicas daquelas pombas Jó bebia sem saber, ele estava bebendo porque as relvas do Macuambi elas são antibiótico e anti-inflamatório Jó bebia daquela água quando ele bebia a água as dores iam embora se inflamava tudo e quem passava por lá dizia Eu não sei porque que esse leproso não morre Já há 20 anos que ele está aí Eu conheço há 15 anos Eu conheço há 10 Sabe por que não morre? Porque quem tem plano não morre Só quem tem plano levante a mão e glorifique o nome do Senhor Você pode perder tudo que você tem Você pode ficar sem pé maior, mas você não vai morrer quando ele duvia, sabe por quê? Deus cuida de mim quem sabe? mas só nas suas asas Deus cuida de mim Aleluia, glória a Deus A igreja em pé, glorificando-se Deus Maravilhoso Não se preocupem com os milagres Eles vão acontecer automaticamente Aleluia Aqui, há a... uma irmã com ela Aqui do lado, aleluia Glória a Jesus As terras do Efraim Estão tá chegando para ti esta noite Deus é eterno e Deus poderoso A igreja acabou, não quer da glória o primeiro milagre da noite é com Fabiana aleluia, o senhor está visitando Fabiana Nunes Franco e o milagre acontece não só nela, mas na casa dela a casa dela está sendo agora invadida pelo poder do Espírito Santo naquela casa ninguém mais ficará doente ninguém mais sofrerá naquela casa haverá uma bonança de paz, de alegria e Deus vai operar tremendamente a partir de hoje porque naquela casa era a terra de família Aleluia Se que já crê, Já pode aplaudir Pode ficar Eu fico encantado com as terras de nafta, hein? Onde tem os homens mais velozes E os seus pés são de cascos Homens que correm 120 km por hora as terras de nafta não em E vejo as demais terras Do Canaã Mas quando eu chego no Vale de Efraim Olha o menor dos menores da casa Amém. E no vale de Efraim Eu tenho uma extensão pequena Mas ela divide em quatro pedaços de terra Eu olho ao norte do Efraim E estou vendo Neste momento O norte do Efraim Já a gente lá. E quando olhamos Ao leste da terra de Irvãim Eu estou vendo Um dos maiores reprodutores de ursos e leões É um ar que se reproduziu Já a gente chega Porque se reproduzir fã E quando olhamos para o lado sul da terra de Irvãim Contra os maiores criadores de gado E de ovelhas Mais ovelhas do que gado Se deixarmos o Vá Efraim E andarmos mais seis estádios Sete quilômetros a oito quilômetros Nós temos o Belém ali tem um homem chamado Gessé Pai de oito filhos Onde suas ovelhas são criadas São criadas no sul Todos os filhos são pastores daquelas ovelhas, Daquela real. E quando nós estamos no centro da direção de Deus, nada mexe na gente. Fale mais alto. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nada mexe com a gente. Quem levantar cai. que tipo, faz alta, Quem levantar Levanta, Mostra. São as únicas terras do Canaã que se reproduzem civis. É nenhuma outra terra do Canaã se produzir tanto civis como no Vale do Efraim. No oeste, todos os pássaros das regiões que comiam semente, que ingeriam semente é muito profundo, em demais terras do Canaã tinham que plantar semente, arar a terra e plantar semente, mas no oeste da terra de Efraim ninguém planta, porque Deus mandava as aves. Sim, fazer suas necessidades fisiológicas no Oeste do Efraim Para nascer nesse mês Impressionante É a única terra que recebe o maior teor de Orvalho do céu É o Oeste, do Efraim e O Sul do Efraim O Norte do Efraim E o Oeste do Efraim Ou seja, Vale de Efraim. Dá uma olhadinha o teu irmão fala assim Sabia que nós somos as únicas terras no mundo Que recebemos o mais O de Deus, aleluia Quem tem comunhão com Deus, levante a mão e dê uma glória Que recebe a glória Nós somos os únicos Loucos da terra A gente fala lá de história Dentro de ônibus, dentro de metrô, dentro de avião A gente dá tá, glória a Deus em qualquer lugar A gente é louco Diga pro teu irmão, a gente é doido Dá vontade de chorar Chora, dá vontade da glória Não está nem aí Esse dia eu estava dentro de um avião Estava vindo mais uma esposa de Belém Para Goiânia Deu aquela vontade de chorar Aquela vontade gostosa de dar glória Depois de passarmos do horas de navio Para vir para a ilha de Bagre E voltar do Alto Marajó para casa Eu mais é. Pecar 12 horas de navio, mais 12 horas de navio, e mais de quase 6 horas de avião para casa, pegando essa escala. eu dentro do, do, do, do, do avião do lado dela, aquela vontade de dar glória a Deus, de glorificar, de exaltar, de falar no estranho, de chorar. E eu falei, eu vou segurar. E o Espírito Santo disse, não segura não, porque tu tem um avalio. Eu estou te dando ovário. Um tu recebe o maior temor de ovário. Um Aleluia. Diga para o irmão Não segura não, meu irmão. Não segura não. Só segura quem não tem um avalio, meus filhos. Quem tem ovário um não segura. Não segura. Dentro do sul da terra, em Belém Frata, a, prata, a ali Tem um já com oito filhos E três deles já foram embora Para a capital foram servir a salão E ficou menorzinho em Davi Para cuidar de ovelhas E porque as arcácias O norte da de ah. Diga para o teu irmão A Cássia demora a nascer Fala mais alto A Cássia demora a ficar no ponto de árvore Para se cortar Deus preparou a Cássia Há quase 200 anos Há quase 200 anos Deus preparou a Cássia Naquele vale Porque sabia que o um menino Ia chegar lá Um vizinho o um menor da casa ia chegar lá e precisava de uma cárcia daquela para cortar, para serrar, para fabricar ah, uma harpazinha. E andar sete quilômetros às terras de Dan para buscar rabo de egua, rabo de cavalo, para fazer as cordas, para fazer as cordas da sua harpa. E a sua harpa demorou quanto tempo para ser fabricada? Ele demorou um ano e dois meses. Para fabricar sua harpa, De marcar-se velha caída Que há 200 anos Deus tinha mandado nascer Aleluia, crescer Diga para o teu irmão Já está tudo pronto para mim para você Quem pode aplaudir e glorificar o Senhor? Deus já planejou tudo para mim há 200 anos atrás a caça daquela e fabrica entre um ano e dois dias, fabricando um as ferramentas do pai está tudo chegando o quero canal o chegou ela Tirar a vida dela Parar a vida dela Entrar num quarto de depressão Acabar com a vida dela que está acabado é ele agora esta noite Esse glória a Deus A gente arrasou tudo, Aleluia E o Senhor Jesus está dizendo Que os melhores da terra de Efraim Inclusive a semente Começa a voltar hoje Nas terras de Efraim Glorioso Deus glorioso Pai, a igreja orando, aleluia. A igreja acabou, Senhor, não quer mais orar. Porque quando a igreja ora, Deus faz um milagre extraordinário. Eu criei milagre. E se a igreja crie milagre, diga glória a Deus. Paz e paz de Deus. Abençoamos. Só maior. <risos> Meu irmão, vai chegar a tua vez o teu nome, fala mais alto, profetiza o teu nome. Deus, Deus não vai fazer o teu nome. Três horas da manhã, pastor as ao meio do seu pai. Não está dando certo com o sistema lá. Não. Diga é para Eu não estou certo em sistema nenhum dessa terra. Fala em voz alta. Profeta. Eu não. Eu estou certo no sistema do céu. Mas aqui não. Sistema nenhum Vidal, Vidal, Vidal, Vidal, Vidal, é o último nome, é o teu último nome, é o teu último nome, Vidal, Vidal, Vidal. ele está dizendo que está entrando contigo neste vale fazer arpas, quem pode glorificar o Senhor Jesus? É neste vale que a gente vai para o leste agora, porque no leste tem a maior reprodução de ursos e leões, diga a vale que é Diga aí, só Deus Tirar aquilo que Deus nos entregou Quantos empresários aqui Que estão aqui Quantos homens e mulheres Que estão começando tudo na vida E vocês estão sempre da vontade de Deus Os ursos também Os leões também Mas há uma permissão de Deus Para saber a autoridade que tu tem Daquilo que Ele te entregou Diga para o teu fujão, fala de mais alto, fujão, não fuja mais Você está no centro da vontade de Deus Só quem está pode aplaudir e glorificar o E ele simplesmente deixa a arca de lado Pega uma funda que ele tem, coloca uma pedra dentro e todo desajeitado É a primeira batalha dele Ele solta a pedra A pedra vai para lado A pedra não tem nada a ver com o urso Mas Deus pega a pedra e leva até a testa do urso Porque Deus faz questão Que a gente seja vencedor Que quem voz alta Deus Faz questão Que sejamos vencedores A pedra vai errar Mas ele pega a pedra você é ruim de algo, fale mais alto. Você é ruim de algo, mas Deus é bom de algo. Pegou os de cheiro, os caiu morto. Ele sai correndo, eu matei Ninguém acredita. Diga o teu Ninguém vai acreditar em você. Fale mais alto, ninguém. Hein? Pega a cabeça do urso e balsama, traz aqui para casa para ficar com prova. Diz depois, simplesmente o um leão sai de lá e vem para pegar mais uma da sua responsabilidade. Não deu tempo de pegar, pegar pega pegar pedra, não deu tempo de pegar nada. Ele simplesmente monta em cima do leão. É com que o leão para baixo, para cima, arrasta o leão O leão cai morto E diz, pai, ele sai correndo sete quilômetros para que a lei fala, pai, sim, matei um urso, matei leão Como assim? Diga para o teu irmão, não me, então me explica assim não Eu só sei que eu matei o leão, não falo mais alto. Eu matei, aleluia para explicar como Corte a cabeça e traga para nós em balsamar Para quando perguntar e te prova Diga para o teu irmão Deus está vendo tudo na tua terra Quem pode profetizar e glorificar o Senhor de vocês? Cadê o Gabriel Alves, hein? Ele não veio a aqui te de praxe. Vem à frente. Aleluia. A igreja de pé. Glorificando o Senhor Jesus. Loute e renova as forças dela e entrega o Efraim para ela. Se a igreja crê, já pode aplaudir para o Senhor.